Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, dia 30 de dezembro de 2021. Este é o nosso último vídeo do ano e a vida é realmente estranha às vezes e até esquisita. né? Este ano nós tivemos que lidar com tantas notícias difíceis, né? com tantas dificuldades, mas felizmente alguns acontecimentos maravilhosos que também ocorreram aqui e ali né? acabaram elevando o nosso ânimo e nos dando alguma esperança de um futuro melhor. E eu tenho um grande apreço por essa época de fim de ano, né? Eu, particularmente, gosto muito dessa época. E à medida que nós vamos nos preparando para dar as boas-vindas a um novo ano, é importante também reservar um tempinho aí nesse período de festas para comemorar e também refletir, né? Embora seja fácil ficarmos frustrados, tristes, até com raiva, né? Com a pandemia, com o estado atual do mundo e com os nossos próprios problemas e perdas pessoais é sempre muito importante nós lembrarmos de quão longe nós conseguimos chegar. Né? Apesar de tudo, nós estamos aqui. Né? Nós sobrevivemos à pandemia, nós sobrevivemos às dificuldades. Né? Em uma época de muitas necessidades, nós temos comida nas nossas mesas, nós estamos seguros, confiantes e fortes para continuar a nossa jornada. Né? A vida é o que você faz ser, né? é aquilo que você experimenta. A vida é um reflexo daquilo que você acredita. Né, do que nós comemos, ao que nós vestimos na virada do ano, muitos acreditam aí que isso terá alguma influência no nosso destino e também será um indicativo do que vai acontecer no nosso caminho nos próximos 12 meses. né Mas seja lá o que você deseja, saúde, dinheiro, amor, todos nós, de alguma forma, acreditamos que o primeiro dia do ano um novo deva nos trazer boa sorte e prosperidade. Né? Cada cultura... Cada um de nós tem as suas próprias crenças, sua própria maneira de receber um ano novo de sorte, vamos dizer assim, né? E normalmente no final do ano os nossos pensamentos giram em torno do que nós queremos realizar no próximo, né? Pensar e comemorar é difícil, né? Fazer isso ao mesmo tempo. Normalmente a nossa rotina de final de ano é reavaliar os nossos planos. E nós nos apegamos naquilo que não deu certo e ficamos lamentando, né? Mas é sempre bom refletir sobre o que deve ser repensado e também é muito importante celebrarmos aquilo que deve ser celebrado. Né? Apesar de ser uma ilusão que nós criamos, a boa sorte ou a boa fortuna é relativamente necessária e acaba tendo um papel aí muito importante na formação da nossa realidade. né? Mas a sorte não é parte de uma equação misteriosa que faz com que esta bela coisa que chamamos de vida seja o que é, né? Verdade seja dita, você pode, deve fazer a sorte jogar a seu favor, né? Você pode ficar aí falando sobre o que quer ou não quer, né? Do que gosta ou não gosta, do que te assusta ou não. Ou pode simplesmente começar a fazer, começar a agir, né? Então não importa como você escolha celebrar a virada do ano muito menos a cor da roupa que você esteja vestindo ou aquilo que você vai comer. né? O importante é que você tire algum tempo para aproveitar o momento, né? para celebrar. Boa sorte para um novo começo pode ser de uma variedade de coisas. né? Para alguns é começar um novo emprego, se mudar para uma nova casa, sei lá, se mudar, começar um novo relacionamento. Mas um novo começo sempre pode também se iniciar com uma nova fase de vida, né? com uma nova visão ou com uma acontecida de nós, há alguma experiência em tudo isso que nós podemos compartilhar, né? O que nós não podemos é ficarmos sentados no mesmo velho sofá de sempre sonhando acordado com o que queremos. Né? Nós temos que nos levantar e correr atrás da realidade, né? daquilo que nós queremos que se realize. E muitos estão agora, nesse momento, reclamando da vida, reclamando das coisas ruins que aconteceram nas suas vidas, né? Coisas terríveis aconteceram na minha vida também este ano. Mas coisas boas também estão acontecendo, né? Estão acontecendo agora, nesse exato momento. E é aí que eu te pergunto, né? O que você está fazendo agora para que as coisas que você espera que aconteçam se realize, né? Nós estamos no último dia do ano, né? O ano terminou, hoje é dia 30. E o que você fez para começar o novo ano de uma maneira diferente, melhor? Além de fazer resoluções, promessas e reclamar, né? É muito fácil fazer resoluções de fim de ano aí, se iludir. É, eu vou fazer dieta em janeiro, vou ter uma vida mais saudável a partir de janeiro. Eu vou, sei lá o que a partir de janeiro, né? Porque a partir de janeiro, né? Porque você não começa a fazer isso agora? Né? A vida segue um ritmo, um ritmo que você estabelece todos os dias. E se você quer ser saudável, seja saudável o ano todo, se você quer corrigir suas atitudes, faça isso o ano todo, né? A qualquer momento você pode começar a fazer as coisas de uma maneira diferente, né? Não importa se você teve um ano bom se você teve um ano ruim, ninguém pode causar um grande impacto no mundo ou na sua vida. Fazendo alguma coisinha aqui, uma ali, uma semana ou um mês, né? Dominar habilidades, trabalhar o seu personagem, construir relacionamentos, leva tempo, leva muito tempo, na verdade, né? e normalmente uma vida toda. Então por que se esperar até janeiro para fazer isso? né Não adianta esperar dezembro chegar para fazer a promessa e tentar correr atrás igual um desesperado para resolver tudo aquilo que você não foi capaz ou não quis resolver durante o ano todo, né? O problema aqui já não é mais o que você quer fazer pelos seus relacionamentos, pela sua carreira, por você mesmo. Né? A questão aqui é agora já é o que você está fazendo para realizar tudo isso. Né? Se você não está fazendo nada, muito provavelmente, dia 1 de janeiro está aí, depois de amanhã e nada vai acontecer. Né? De nada adianta fazer promessas, resoluções de fim de ano. Né? Pare de se lamentar, de reclamar da vida, da sorte, do destino. É hora de parar de ter ciúme de sucesso de todos e começar a assumir a sua responsabilidade pelo fato de você não ser tão bem sucedido quanto você esperava ter sido, né? simplesmente porque você não está se comprometendo com nada, quem sabe, né? Ou não está se comprometendo corretamente, não está sendo engenhoso o suficiente e não está investindo tempo, quem sabe, energia suficiente no seu projeto de vida, né? na realização dos seus planos. A vida é estrategicamente calculável, né? é assim que eu vejo. Desculpe a franqueza, mas continue reclamando e a sua vida vai continuar a ser miserável, né? E tudo que vai a continuar acontecendo nela, vai continuar aparecendo ser azar ou castigo divino, né? Ou então, crie coragem, comece a ter atitude, né? Começa a trabalhar intencionalmente e incondicionalmente para realizar aquilo que você quer que se realize. As oportunidades estão aí, né? Começa a se mexer e imediatamente, sua suposta má sorte vai se tornar boa sorte, com certeza, né? é tudo uma questão de atitude, tudo está na sua cabeça, mas não é só uma questão de mentalidade, né? é uma questão de atitude. A vida que você leva é um reflexo daquilo que você faz. Os bons pensamentos desencadeiam boas emoções, né? pensamentos ruins desencadeiam emoções ruins, mas sem atitude nada disso passa do campo das ideias, né? de um monte de intenções e é realmente simples assim, né? E é por isso que eu digo a todos os meus pacientes que a vida é o que você faz, não é aquilo que você pensa, né? A sua vida será tão boa quanto a atitude que você carrega consigo, né? A verdade é que você sempre tem uma escolha e você pode escolher o tipo de vida que você quer levar, né? Nós sobrevivemos ao vírus, nós sobrevivemos ao medo, nós sobrevivemos a muitas dificuldades esse ano, né? Nós sobrevivemos até à fome, muitos de nós, mas nós... É, não podemos sobreviver em incompetência, né? A única coisa que nos limita é a nossa própria incompetência. As suas escolhas, as escolhas que você fizer agora são é, é o que vai determinar como você, como será o seu primeiro de janeiro, como será o seu fevereiro e todo o resto do ano de 2022, né? A vida é o que você escolhe trazer, fazer e é aquilo que você faz, né? Eu escolhi a, uma vida simples, mas escolhi uma vida extraordinária. Né? E é isso que eu estou fazendo para que seja, é isso que eu estou fazendo para que aconteça. Né? Você não é sem sorte, nem nada está atrapalhando a sua vida. Sorte já está vindo na sua direção. Sorte está em estar vivo. Né? Sorte é o que acontece quando a vontade encontra com a oportunidade e você faz as coisas acontecerem né? para ter sucesso a qualquer momento. Em qualquer área da sua vida, você só precisa de uma única coisa. Você precisa de força, de vontade e de perseverança. Né? A sua educação, seu status social, seu poder e influência, nada disso importa. O que importa é o que você faz. É que você se dedique e faça prevalecer a sua vontade todos os dias para tornar os seus sonhos reais. né E por mais espantoso ou difícil que seja, 2021, 2021 acabou, né? 2022 chegou, alguns estão super animados com isso, né? afinal, para a maioria das pessoas, o primeiro dia do ano novo é sinônimo de um novo começo, né? para mim, é uma oportunidade de reconectar com os meus valores, reconectar com as minhas intenções, vamos dizer que é um marco aí simbólico que eu me coloco para me reconectar né? com tudo aquilo que eu nós vamos, que eu, particularmente, né, que nós fazemos isso, nós vamos nos afastando né, durante os problemas, as dificuldades que enfrentamos durante o ano. De qualquer jeito, amanhã será dia 31 de dezembro, né, o último dia do ano, não importa onde você estará, com quem estará e o que estará fazendo. Né, quando o relógio marca meia-noite, tudo o que importará é a atitude que você está tendo, né, que você vem tendo. De qualquer forma, novas oportunidades estarão te esperando, né? Ter uma atitude positiva não te tornará melhor, nem tornará sua vida necessariamente melhor, mas certamente tornará melhor a maneira como as pessoas te veem e a maneira como você vê a sua realidade, né? E isso é muito importante. Então pare de reclamar, comece a agir, né? Veja as mudanças como algo bom que estão trazendo o crescimento e o sucesso que você espera, né? Eu estou muito feliz, apesar de tudo, de ter tido essa grande oportunidade de estar com cada um de vocês, participando da vida de cada um de vocês durante todo esse ano de 2021, né? E eu tive aí uma realização muito grande com o carinho, tive a oportunidade de conhecer o carinho, que muitos de vocês que eu nem conheço, né? Porque vocês me veem constantemente aqui, é do outro lado da tela, todas as semanas, e eu tenho contato só daqueles que entram em contato comigo, né? E foi muito bom poder conhecer o carinho e a consideração que cada um de vocês tem por mim, né? E um Ano Novo é como um livro em branco, né? E a caneta está nas suas mãos. Essa é a sua chance de escrever uma bela história para si mesmo. Ninguém pode voltar no tempo para mudar o que aconteceu. Mas você pode e deve deixar o passado para trás e começar do zero. Né? Você tem a oportunidade, você pode esquecer todas as mágoas e abrir para as novas oportunidades. Muitos de nós chamamos de sorte, é simplesmente a intensa vontade que cada um de nós temos de realizar. Né? Nós fazemos as coisas acontecerem para nós todos nós somos capazes de transformar todos os nossos sonhos em realidade. Se você quer que o seu sonho se realize, apenas faça acontecer. Né? Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, nunca é tarde demais para se ter tudo aquilo que você deseja ser. E eu desejo a você o melhor em 2022 e que você faça com que todos os seus sonhos se tornem realidade. Você é capaz disso, eu tenho certeza. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, principalmente pela sua companhia durante todo esse ano. Nos vemos em 2022. Este ano nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço, um feliz ano novo a você e a todos os seus. Te vejo dia 6 de janeiro. Até lá. Forte abraço mais uma vez e feliz ano novo.